Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez galera, como prometido Para vocês, estou trazendo mais Um sneak peek da próxima Atualização do Clash Royale Caramba, quase o celular caiu aqui E dessa vez galera, tô trazendo aqui O sneak peek do aumento Das recompensas que nós teremos aí, Aumento do ouro, aumento das cartas Vou explicar um pouquinho sobre esse sneak peek Para vocês, bom, para começar A gente vai ter aí um aumento das recompensas O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui da Arena 3 Que é uma arena que vocês vão dar uma olhada aqui, que Agora nas arenas, vocês vão encontrar esse izinho aqui, ó no canto inferior direito da tela aí, vocês estão vendo? É, tem um izinho que você pode clicar para abrir todas as informações daquela arena. No caso, vou dar um exemplo da Arena 3, porque tem muita gente que está na Arena 3 aí. E eu quero mostrar para vocês a diferença que eles vão exemplificar aqui entre os baús. Então dá para notar aí que o baú, é, o baúzinho o de madeira vai dar aí... 34 a 43 de ouro, 5 cartas o baú de prata vai dar de 27 a 34 de ouro e 5 cartas o baú de ouro de 94 a 111 e 17 cartas, contendo pelo menos uma rara e o baú da coroa, que nós teremos aí a recompensa dobrada nele ele vai dar de 221 de ouro na arena 3 aqui, tá galera? Lembrando que isso vai aumentando de acordo com a arena que você tá 289 de ouro, 34 cartas, sendo pelo menos 3 raras ou seja, isso é bem mais do que a gente tinha anteriormente, e então vamos dar uma olhada aqui direto no baú muito mágico, olha só, ele vai dar até 2040 de ouro, 306 cartas 10 épocas, 61 raras você vai poder notar que isso vai ter em todas as arenas, a gente está exemplificando aqui da arena 3 e olha só uma coisa que é novidade, né? a gente não tinha isso antes, que é o ouro da vitória, galera, agora nós teremos ouro que nós iremos receber quando a gente ganha as partidas então, quando você ganhar as partidas você vai também vai receber um pouquinho de ouro no caso da arena 3, você vai receber 9 de ouro, o que pode parecer que não é muita coisa, mas é bastante principalmente no início, quando a gente tem aí muito pouco ouro, muita pouca fonte de ouro, né? Só que tem um limite de até 20 por dia então dá pra você ganhar aí até no máximo 180 de ouro no caso da Arena 3, por dia com vitórias aqui no Clash Royale. Outra coisa que nós temos de mudanças aí é a solicitação de a cada 8 horas, então quando você vai pedir cartas, você vai pedir aqui na arena 3, vai poder pedir uma carta rara ou 10 comuns. E vai poder doar duas cartas comuns ou uma rara, exatamente como é hoje. Mas agora eu vou mostrar para vocês o exemplo da Arena Lendária, para vocês terem uma noção da diferença que vai fazer. Vou mostrar então para vocês agora a diferença que você, nós vamos ter aí na Arena 7. Lembrando que na Arena 7 e na Arena Lendária vai ter também essas mesmas diferenças, a não ser, é lógico, as diferenças de quantidade de cartas nos baús. E olha só, na Arena 7, por exemplo, a gente vai ganhar até 15 de ouro por vitória, vai poder pedir até 3 cartas raras, 30 cartas comuns, vai poder Doar até 6 cartas comuns E uma rara, na arena lendária você vai Poder doar mais ainda galera Então é muito legal, são alterações Bem interessantes que nós temos aí No segundo sneak peek de hoje Outra grande mudança que eu quero falar com vocês É que agora nós teremos o dobro De chance de conseguir o baú Muito mágico das batalhas Galera, então o dobro De chance de receber esse baú Muito mágico, que é o que eu vou mostrar pra vocês O dobro de chance de você ter assim como eu aqui, quatro baús muito mágicos para você abrir. Lógico, isso aqui eu tô usando um aplicativo de desenvolvedor, para você ter algo assim, você tem que dar muita, mas muita sorte. Eu adicionei aqui manualmente esses baús, mas a partir de agora nós teremos o dobro de chance de ganhar esses baús, além de um aumento também na chance de ganhar o baú mágico e o baú gigante. Então, galera, a partir da próxima atualização vai estar tá muito mais fácil você conseguir cartas para você upar aí e vai estar tá muito mais fácil para você desbloquear cartas, muito mais fácil para você conseguir as lendárias, enfim, a Supercell realmente está dando uma ajuda incrível para quem vai começar agora principalmente. E para finalizar o vídeo de hoje, quero mostrar para vocês, olha só como está a loja de cartas a partir de agora, galera. Olha só, vocês podem ver aí que tem o um Goblinzinho com o um relógio, lembrando que a cada dia a sua loja é renovada e o melhor, a gente vai ter também a possibilidade de Conseguir comprar com ouro as cartas lendárias. Sim, senhoras e senhores, teremos essa possibilidade. Como vocês podem ver aí, por exemplo, aqui, tem uma princesa à venda. Elas vão começar a ser vendidas a partir de 40 mil de ouro. Sim, senhoras e senhores, 40 mil de ouro para você comprar uma lendária. Mas eu acho que vale a pena, afinal de contas, tem muita gente que gastou uma grana aí com baús muito mágicos e ainda não conseguiu nenhuma lendária. Então, talvez seja interessante você comprar o ouro. E depois ir lá e comprar a carta lendária que você queira Então realmente está muito mais fácil de você conseguir sua carta lendária então é isso pessoal, então com essas novidades épicas que eu tô trazendo aí pra vocês A gente encerra o segundo dia de Sneak Peek Lembrando que amanhã eu tô de volta pra trazer mais novidades Sobre as atualizações que nós teremos aqui no Clash Royale Espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever caso esteja me vendo pela primeira vez Falou, um grande abraço do gordinho galera E até a próxima! É!